Se é assim, você. Eu não tô vendo nada, tá. sua câmera não tá vendo. Você tem que falar vai. Vai, Black. Pronto. Bem-vindos a mais um Clean Side Show, enxurrada de entrevistas. Hoje com a gente, a Gavi, barrada da final, gente. Torcida aí, muito torcida. E aí, Nossa no Rio moral da show. temporada. Alô, no Coradini, quem tem disso? <risos> <risos> Ai, tô, tô bem triste ainda. Queria muito dar entrevista para vocês, mas queria que fosse como vencedora da temporada ou pelo menos como finalista. Mas já que não deu, né? Já que fui infelizmente barrada nesse F4, estamos aí, né? Uhum. E aí, fala aí do seu jogo, como é que foi? Muitas coisas aconteceram né? Muitas coisas aconteceram. Então, eu acho que. Uh... É, eu sou a primeira amazona que vem aqui da entrevista sem ter aberto mão da imunidade, né? Porque a Carol já foi entrevistada, mas a situação dela era um pouco diferente. Porque ela acabou por, por abrir mão da imunidade, achando que isso seria melhor e tal, e, e no fim acabou não sendo. Uh, e na real, eu acho que o mais importante, que eu poderia falar da fase tribal, assim é que tem alguns coleguinhas por aí jogando shade e rancorosos, recalcados, mas o fato é que eu não fiquei sentada na fase tribal inteira. Se eu tivesse ficado sentada na tribal inteira, com certeza eu teria sido eliminada no F3 da tribo. E não foi o que aconteceu. Eu não levei nenhum voto. E outras pessoas que saíram antes também tinham promessas de F2 comigo, se iam cumprir ou não iam, eu não sei, mas então a minha situação não era ruim. Muito pelo contrário. Então eu acho que o meu maior mérito da fase tribal foi conseguir me, me, me posicionar de uma forma que eu ficasse segura no F3 quando eu percebi que a minha tribo ia ser dizimada, porque eu tentei muito, eu fiz o que possível e impossível. Eu fiquei 10 horas numa prova de imunidade, mesmo que eu não corresse de risco de sair. Então assim, eu tentei muito, mas eu percebi que... tinha que fazer assim. Então, eu tive que começar a trabalhar para ficar segura quando esse momento chegasse. E, e aí, eu acho que eu, modéstia à parte, fui bem competente nisso, assim. Acho que eu consegui me posicionar bem. E outra coisa que eu acho que é, é importante, assim, da minha fase tribal, é que, de certa forma, uh, não estou dizendo que eu que só eu fui determinante pra isso, ou que eu arrastei alguém, ou que, enfim. Mas eu acho que eu tive uma participação bem grande na sobrevivência da Isa também. Porque no começo da fase tribal, eu tinha um F2 com o Ramon, e era real, tá? Só que o que, que acontece? Tanto que eu tentei mandar ele mesmo, ou foi o Ian, não sei, alguém falou na nas entrevistas que, que eu teria, tipo, mandado as meninas para os primeiros exílios e tal. Mas para os dois primeiros eu tentei mandar o Ramon, ele não quis. Ele disse que queria levar alvo e tal. Aí eu acabei mandando elas. Mas a minha ideia inicial era um F2 com o Ramon, pela proximidade que a gente já tinha, já conhecia ele e tudo. Só que o Ramon, ele acabou me dando muitos pés pelas mãos, assim, e chegou uma hora que não tinha mais. Uh, mas essa minha proximidade com ele, eu aproveitei pra... Claro que a Isabela tinha um social muito bom, ela tem um bom jogo estratégico também, mas eu aproveitava pra, pra tipo, falar pro Ramon, olha, uh, eu vou voltar contigo, eu não sei o que, não sei o que, mas tu precisa deixar a Isabela mais um pouco, porque até agora tu só me traiu. Como que eu vou confiar em ti desse jeito? Então, tipo, eu fui trabalhando nesse sentido também. Uhum. E assim, é lá da sua tribo inicial, da Yara, lá você com a Amazona, se você te... pudesse trocar alguém, você trocaria ou mantinha do jeito que foi? Então, até, até pouco tempo atrás, eu diria para vocês que eu não trocaria ninguém, porque eu, eu gostei de todo mundo, infelizmente a gente perdeu, mas eu acho que faz parte, acho que não foi só uh, demérito nosso, acho que tem outras coisas envolvidas, como por exemplo, tribos que... que botaram outras pessoas muito conhecidas no mundo dos jogos, como o Challenge Beasts, para fazer todas as provas da fase tribal, uh, que eu acho que... é uma coisa meio antiética. E... Então, eu acho que não foi só o fato da gente ser ruim. A gente era ruim, mas eu acho que teve outras coisas envolvidas também. Mas, de uns tempos para cá, eu, eu trocaria o Guilherme, porque... Ele fica me jogando cheio de, me atacando sem necessidade. Tipo assim, então se eu pudesse trocar, eu trocaria o Guilherme. Sério? Não tinha visto isso. Tá ah, certo. Gabi, assim, muita gente fala da plateia, esse boato uhum. que corre para a plateia, que você joga melhor com menina e a Milene joga melhor com menino. Você acha que isso é isso que dificultou ah, vocês criarem uma aliança feminina que você tanto queria? Então, eu não sei se eu jogo melhor com meninas. Porque, por exemplo, o melhor F2 que eu tive até hoje em jogo foi com o Luiz. Ah, uh, você já falou isso, né? Eu já vi você falando isso. Exato. Eu, eu joguei, por exemplo, Alaska. eu queria muito jogar com o PH, que acabou saindo muito cedo. O Henrique foi um, um aliado muito bom. Uh, então, não é que necessariamente eu goste de jogar com mulheres. No Money, por exemplo, o que, que eu ia fazer? Só tinha mulher no cast, sabe? <risos> <risos> então, assim, não é que eu só jogue com mulher, sabe? Pelo, tanto que, como eu, acabei, eu já falei pra vocês, o meu F2 do começo do jogo era o Ramon. Uhum. E, uh, eu, depois, co, co, como as coisas começaram a se desenrolar, eu sabia que o alvo da aliança feminina sempre existia. existir. Não importava o que a gente fizesse. Então, de certa forma, eu achei, meu, o alvo existe? Por que a gente não aproveita? Uhum. Sabem? Então vamos jogar juntas de uma vez, vamos votar juntas, vamos... Entendeu? Eu, eu fui mais ou menos nessa linha, assim. E talvez as pessoas não tenham comprado a ideia e não sei por quê, por outras razões, porque as pessoas também já tinham as suas próprias alianças, mas eu acho que, que talvez poderia ter sido proveitoso. Uhum. Por nessa E por que, que o F5 eu não Ficolava... foi feminino? Oi? Por que, que o F5 não foi feminino? Então, Sabe? o F5 não foi... Fe... O F5 não foi feminino porque as meninas foram. Assim, primeiro que. Eu não sei se é verdade ou não é, enfim. Mas eu ouvi que, que no F7. O Kaique passou as respostas para Milene. Para salvar ela. Porque, tipo assim, ele sabia que se não salvasse ela, ele seria eliminado na sequência. Então, ele passou as respostas para o Juan, naquela prova do contrabando. E aí a Milene ficou imune. E aí ele convenceu a Bia e a Steph a, a, a irem na Isa. E ali foi a derrocada do jogo de todo mundo, assim, porque foi um move muito errado delas. Tipo, eu acho que a Bia tem o melhor jogo, eu acho que ela, ela fez um puta jogo, mas um, um errinho foi o que enterrou os nossos jogos das três ali, sabe? Porque não enterrou só o dela, enterrou o meu e o da Isa também. Uhum. E havia e... uns boatos dos bastidores que você e a Bia eram bem próximos, tipo assim... Tem de F2 mesmo. Né? Eu, mais que F2, fazer, mais F2 mais que mais. F2 né? Uma coisa mais assim profunda. Então, você iria mesmo com ela pra final ou você ia dar uma racheira nela antes? Porque a Bia, tinha, como todo mundo falou, ela tinha muito um acedo. Se ela chegasse na final, eu ser bem difícil alguém derrotar. Uhum. Então, uh, eu fiz uma aliança com a Biela, lá na tribal ainda. Porque. Uh, o Rabone veio veio procurar nós para fazer uma aliança uh, intertribal do... Tipo, as três Amazonas e uma pessoa de confiança de cada uma. E quando ele veio falar isso, a pessoa, tipo, obviamente a pessoa da Angra seria ele. E tipo assim, eu, eu tava até trocando algumas informações com o Rabone e tal. Só que eu acho que era inviável levar o Rabone para fusão, sabe? Tipo, eu não sei se por experiências anteriores minhas de jogos, assim... Mas de ver que aquela pessoa que todo mundo fala, meu, ou vocês eliminam essa pessoa, ela vai ganhar, no final ela acaba ganhando. Foi o que aconteceu nos dois TWs que eu joguei, sabe? Tipo, uhum. todo mundo falava, não, tem que tirar a Tainá, tem que tirar a Tainá. ninguém tirava, quando tinha para tirar no F5 era tarde. E, e a Tainá, por exemplo, não era nenhuma pessoa que ganharia todas as provas de imunidade. Então, vocês imaginam um Rabone. Uhum. E, e ele, é uma, ele é uma pessoa que ele tem muito, assim, essa questão de, ele é... Ele é ele aparece muito, sabe? Tipo, assim, uh... ele se destaca, sabe? Ele se destaca, acho que positivamente, assim. Então, tipo, por mais que, que daqui a um pouco ele nem tivesse no controle de tudo, as pessoas sempre iam achar que ele tava, sabe? Então eu achava que era inviável o Rabone ir pra, ir pra fusão. E eu já tinha um social bem bom com a Bia, porque nos momentos que a minha tribo tava bem na merda, assim, ela foi uma pessoa que, tipo... Foi muito legal comigo, sabe? Tipo, ela, ela foi bem legal comigo, e aí a gente já tinha um social bom, e aí eu pensei, cara, eu, eu preciso salvar a Bia e, e eliminar o Rabone, sabe? E aí eu fui lá e contei pra Bia, dessa aliança, que era, dessa aliança que era pra rolar. E ali que a gente foi, tipo, que a gente começou a se aproximar e tal, e a gente fechou uma, uma ideia de, de um F4, eu, ela, Izzy e a Stephanie, só que, tipo, a gente queria manter a nossa relação escondida, sabe? E então, tipo, uh, eu acho até que a Bia chegou a conversar com a Stephanie, mas eu não cheguei a conversar com a Isabela uh, dessa ideia, assim. Eu, eu ia tentar propor para ela mais para frente. Eu estava sempre tentando arrastar a Bia, não arrastar a Bia nesse sentido, lógico, mas assim, tipo, uh, desviar desviar o alvo, sabe? Tipo, levar ela um pouco mais para frente por do, por duas razões. Uma, porque eu tinha essa questão da lealdade com ela, que eu acho que não era tão recíproca. E dois... <risos> uh, e dois pela questão de que de que eu sabia que que na hora que a sair se eu saía na sequência. Foi mas, mas foi bem que aconteceu. Mas sim, eu cheguei a cogitar ir com ela para o final, mesmo sabendo que eu tinha uma chance grande de perder. Por uma razão, porque eu acreditava no meu jogo. Eu não achava que eu seria humilhada no FTC, tá? Não achava. Eu achava que quando eu pudesse contar tudo o que eu fiz talvez eu ganhasse alguns créditos poderia perder para ela mas não seria tipo uma coisa nossa ela vai levar todos os votos uh, e, e segundo porque eu prefiro perder para uma pessoa que depois eu tipo pense nossa perdi mas o fulano mereceu do que chegar numa final e perder para uma pessoa que tipo eu ia me sentir muito mal de perder sabe e a gente sabe que o júri tem tipo n razões para votar e pode acontecer entendeu então tipo eu me sentiria mais confortável de perder para ela e para Isa do que de perder para uma outra pessoa. Só que aí depois, então, do, do que ela fez ali no, no F7, que ela tirou a Isabela, aí ali para mim foi foi a gota d'água, assim. Aí ali naquele momento, o meu plano era tirar a Milene, no, no próximo CT, votar com a Steph e com a Bia, para tirar a Milene, e no CT seguinte tentar forçar um empate, 2 a 2 e fazer pelo menos tentar fazer a prova. Porque, tipo, se eu tirasse a Bia no primeiro CT, é, é o que aconteceu, né? Você rodava no próximo. Eu não. rodava no próximo. Com certeza. Você falou aqui sobre essa questão de vencer, de vencer a temporada aí, com pessoas que você considerava pessoas boas, né, de nome. Aí eu vou jo jogar logo uma pergunta aqui do Danilo, que tem a ver com isso aí. É, quando você saiu, você disse que essa final seria uma nova cauronga, né, como o pessoal chama, assim, popular. Foi coisa de momento, você acha que os finalistas têm um jogo muito abaixo do que a temporada ofereceu? Eu não tô nem aí se vão me chamar arrogante ou do que queiram dizer, o fato é que, assim, é evidente que eles foram mais competentes do que, do que nós, porque eles estão sentados na final e eu não. Mas o fato é que eu acho que o meu gameplay, o da Bia, o da própria Isabela, o Júlio, eu acho que que foram jogos uh, superiores, assim, estrategicamente, e que acabou também por erros estratégicos, mas também por coisas que, que fogem ao nosso alcance, uh, como, por exemplo, vitórias de imunidades. A gente, tipo, acabou que eles estão no final, e eu acho que poderia ser uma final mais marcante para a temporada assim Entendi. É, para mudar, para quebrar um pouco do clima... Pra quebrar é, é, você já jogou vários jogos, né? Dois cidades uhum. na sua conta, dois VDs, o um Money. E qual foi o mais difícil? O Money. Porque o... É, porque o formato é diferente e as provas de 24 horas são muito desgastantes. Assim, o, o, que, o que é desgastante são as provas lá, eu acho. Porque tu não tem nunca descanso, sabe? Tipo, é, é o jogo é... O CT são de 24 horas também. Então, assim, Nossa. tipo... Tu tem que ficar o dia inteiro, porque se tu... Um minuto, uma hora que tu... Tipo, ah, vou fazer o depósito, e daí vou descansar. Não existe isso. Tipo, deixa pra depositar no último minuto, entendeu? É o dia inteiro fazendo aquela estratégia. Uhum. Então, o, é, o man, eu achei o Money o jogo mais, mais desgastante, assim. Rubi, como que você chegou... No F4, depois de ganhar o Money, tipo assim, você ganhou... Mas bem recente. Como é que esse algo não caiu, gente? Tipo assim, com várias mulheres no cash só tinha mulher, obviamente. Então já veio aquela coisa, Gabi só jogou com mulher. Aí chegou na fusão, um monte de mulheres e Gabi no meio. Gabi fica ficando, ficando. E todo mundo... E aí, aí... E você quase ganhou. Quase um CT, eu acho que você não seria vencedora, né? Porque... se você tipo, Por exemplo, eu acho que na final você venceria qualquer um por que tá sentado aí. Minha opinião pessoal, tá, gente? Não me julguem. Uhum. Mas conta aí, como é que sobreviveu tanto com esse alvo? Então, nem eu sei <risos> porque Porque no, no TW All Stars, esse alvo veio muito, sabe? Uh, veio alvo de outras coisas também. Mas eu sei que esse alvo de, de ter acabado e vencer um jogo que nem o Money, veio muito, sabe? Uh, mas eu acho que o que contribuiu aqui... Foi a questão de estar imune na fase tribal, então, tipo, eu não poderia ser um alvo logo. E aí eu consegui uh, usar esse tempo pra fazer um social bom e estabelecer relações, sabe? Eu consegui estabelecer relações de confiança com as pessoas. Eu acho que foi... que essa é a resposta, entendeu? E assim, quem joga comigo sabe que o meu estilo de jogo é um estilo de jogo fiel, leal. Uh, eu vou fazer o possível pra para cumprir as promessas que eu faço, entendeu? Então as pessoas, tipo, acabam, eu acho que quem me conhece um pouco mais, acaba levando, me le, talvez, uh, levando adiante alianças comigo em função disso, sabe? Eu acho que foi isso que... Diego, você tem mais uma pergunta? Deixa eu ver. Você fez todas já? Ou Não. Sim. Agora eu quero perguntar aquela lá que a gente tá fazendo para esses entrevistados de agora, da enxurrada de entrevistas. Gabi, quem você acha que não vai ganhar? Não é que quem você quer, quem você acha que não ganha. Tá, é quem lá. você acha que não vai Esse ganhar. Spoiler. Uma pessoa, então, né? Uma pessoa. Então, eu acho difícil falar isso antes de ler os discursos. Assim, se, se eu fosse imaginar a configuração uh, hoje, assim, talvez eu, eu diria que o Kaique não ganhasse. Mas, assim, é como eu falei pra vocês, eu sei de coisas que ele fez que eu acredito que as pessoas só vão ficar sabendo quando forem ler o discurso dele, e se estiverem uh, dispostas e, e de cabeça aberta, talvez ele consiga, consiga conquistar alguns votos aí, porque eu acho que ele tem jogadas como, por exemplo, essa da... da de passar as respostas pra Milene, que, que contam bem pra ele, assim, sabe? Então mas se eu tivesse que responder isso hoje eu acho que eu caí que não, não ganharia assim sem, sem discursos tipo a visão que que eu de quando eu cheguei no júri assim seria essa ah, certo então obrigado você então você tem algum um recado para deixar para seus fãs para o pessoal para moderação bem. pode deixar fala mal de alguém tá. não não vou falar mal de ninguém que eu falei que eu tive pra falar eu já falei uh, eu só só queria <risos> eu só queria agradecer agradecer primeiro a moderação por ter me chamado para jogar essa temporada, eu acho que eu queria retornar há muito tempo desde que eu clopei em Irlanda eu queria retornar e tipo eu acho que, que foi a hora certa, sabe porque eu acho modéstia a parte que essa temporada é a minha cara e, e, e foi muito legal, eu gostei muito, então eu agradeço a moderação pela confiança, agradeço todo mundo que me deu muita força uh, quando a minha tribo estava só perdendo, foi um momento muito difícil. Então, tipo, muita gente veio no meu PVT da Força. Os amigos, as pessoas que, tipo, sempre dispostas a me ouvir, assim. E cada pessoa que estava torcendo por mim, que estava que lá dando um, um comentário, dando uma força. E, e também mandar um beijo para o pessoal do cast, porque eu gostei muito de, tipo, praticamente todos, assim, que eu consegui ter um contato maior. O pessoal é muito legal, assim. E, e é isso, só, só posso agradecer, agradecer e. e tentar tá, não tá nessa final, mas agradecer acima de tudo. Olha, mas leva como elogio, se você não tá na final porque você provavelmente ganharia a final, então. né? Coradini, mais uma vez sendo citado aí, sendo assim, barrado de várias, ele entende muito bem disso, né, amigo? Então, é, é, é, eu tenho que parar de andar com o Coradini com o PH, né? Eu acho que, que pega, é. pega, né? Coradine, <risos> que acho que pega. pega. Sim. <risos> Gabi, parabéns pelo jogo. Tá bom, então. muito bom, viu? Vemos você no All Stars. E antes vemos você lá no Encontrando aqui alguns. Dias. Sim. É isso, gente. Então tá, Tchau. obrigada, meninos. Beijo. Boa noite. Até a próxima. Tchau, até semana que vem. Tchau.